Pessoal, vamos falar desse filme alemão que saindo aqui fresquinho da Netflix e muito interessante, que é Look At On The Western Front ou Nada De Novo No Front. É um filme alemão muito interessante, que traz aí o Daniel Brühl, que é aquele famosinho dos filmes nazistas, ele tá em todos, né? Mas, uh, nossa, a caracterização desse filme é muito interessante porque eles literalmente viram a guerra e isso aqui é sobre a Segunda Guerra, que eu achei bem interessante também. E ali mostra bem, parece muito aquele filme Vá e Veja, uh, aquele filme russo, sabe? Que aquele menino ele tem uma transformação durante a guerra, os dentes começam a ficar podre, a, o aspecto dele de guerra. E o final é bem chocante, assim, porque aí tu pensa, meu Deus, então, né, todas essas pessoas morreram. E... Enfim, assim, é, é muito complicado. Na verdade, é da Primeira Guerra, tá? Me enganei. É que eu vejo, eu vejo tantos filmes de guerra que eu me... Mas é da Primeira Guerra. Então, aparece ali todo aquele tratado de Versalhes que eles começam a fazer com a França, o Kaiser faz. Então, bem interessante.